vamos lá então? Vamos Bom, lá Guida. Boa noite a todas e todos, eu sou Guida Caliço, sou servidora pública municipal em Campinas, sou monitora de educação infantil, sou advogada e também militante do PT. Eu coordeno toda segunda-feira essa roda de conversa do CCV, Hoje o tema da roda é sobre os cursinhos populares e os enfrentamentos que esses cursinhos têm tido aqui na cidade de Campinas em tempo de crise, enfim. E para debater conosco, a gente tem uma pessoa muito especial, que é o Silas Eduardo, né? Boa noite, Silas. A gente, Boa tem, noite, uma honra... pessoal. A gente tem uma honra de recebê-lo aqui. É, enfim, bom, antes de passar a palavra ao Silas, eu quero passar alguns recadinhos iniciais, tá, pessoal? Que eu sempre faço. Primeiro que essa live, ela tá sendo transmitida pela fanpage do CCV, que é uma página do Facebook. E, e aí a gente pede para pede quem for entrando nessa live, que possa curtir, que possa compartilhar a nossa live possa fazer comentários, possa fazer perguntas, que assim que o nosso convidado der um tempinho, a gente coloca a pergunta aqui para ele responder, tá bom? Essa live também costuma ser transmitida pelo blog da guida.net.br, tá? Então, se você quer compartilhar com alguém que não tem página no Facebook, você pode, não tem inscrição né, no Facebook, você pode compartilhar pelo blog, tá? Então, já está lá no blog, acabei de receber aqui o, o sinal do pessoal que já está lá, tá? Então, nós já estamos também sendo, essa live está sendo transmitida também pelo blog. É, só eu quero justificar uma coisa. Na, no sábado, eu deixei de fazer o Altas Rodas com Guida, a gente tinha já um tema já para fazer, mas a gente teve aí uma dificuldade é, com a com a nossa convidada, né, que a gente já até estava em vias de resolver aí, porém, no sábado, né, no dia 13 de junho, que foi sábado, que foi o dia do Altas Rodas, é, eu também estava numa reunião, numa reunião muito importante do diretório do PT aqui em Campinas, e talvez essa situação da gente não conseguir acertar a tempo aí a, com a nossa convidada foi até providencial, porque... É, a reunião do diretório acabou durando mais de seis horas, né? Foi uma reunião muito importante, foi uma, reuni... foi uma reunião muito decisiva. Quem quiser saber um pouco mais sobre o que aconteceu no diretório aqui, né, do, do PT, né, do, do PT Campinas, é só acessar o blog, que tem uma nota lá da tendência petista, a articulação esquerda, que explica o que aconteceu e foi de extrema importância a minha participação lá. Então, eu quero justificar, né, várias pessoas aí me perguntaram por que, que não teve altas rodas. Enfim, teve toda essa situação. Eu, a gente teve um sábado extremamente agitado, aí, em, em plena pandemia. né? E também é, lembrar para quem é servidor público, é, hoje, 15 de 6, o ministro do STF, Dias Toffoli, soltou uma, uma, uma decisão né, que ele revogou, uma decisão dele anterior que suspendia é, a condenação do TJ São Paulo, que condenou o, presidente, o prefeito aqui da cidade de Campinas, prefeito Jonas Donizete, que ele deve... A, condenou ele né, na, na pena de demissão, te, teve uma ação judicial que foi movida pela promotoria pública, aqui né, pelo MP, aqui, aqui de Campinas, condenando, é, pedindo... Né, a condenação do prefeito por conta do alto número de comissionados. Né? Enfim, uma ação bem, bem complexa, com bastante denúncias, e o prefeito foi condenado em segunda instância. Porém, a, a prefeitura e o prefeito recorreram, e o, em 2019, o ministro né, do STF, Toffoli, ele concedeu, numa decisão liminar, uma suspensão dessa condenação, porém hoje saiu, né, que ele, ele derruba essa, essa suspensão, né, e aí o prefeito da cidade vai ter que cumprir o que a condenação do TJ deferiu. Então, também quem quiser saber um pouco mais sobre isso, hoje não é dia de falar disso, mas quem quiser saber um pouco mais, é, eu publiquei um link, né, do cidade On na minha página pessoal, no meu perfil pessoal do Facebook, tá bom? Mas hoje é dia de falar sobre a, o enfrentamento, sobre a luta, sobre a organização né, é, de um setor da educação aqui em Campinas, que não, não deixa de ser, que são os cursinhos populares e os enfrentamentos em tempo de pandemia. Boa noite, Silas. É, só fazer uma pergunta, uma, uma pergunta, não, uma introduçãozinha. Antes, é, agora, logo no início da da pandemia aí teve uma luta muito grande dos estudantes pela pelo adiamento né do, do Enem né e, e eu acredito que você também participou aí dessa participou dessa dessa luta dessa organização enfim mas a gente não quer falar só sobre isso a gente gostaria mesmo de entender o que, o que, que acontece né o, como é que vocês têm sobrevivido nesse período, a gente sabe que os cursinhos têm sempre tido uma vida dura, uma vida de luta, uma vida né, de organização dura, mas a gente sabe também que esse período está sendo muito mais difícil para todo mundo, né? então eu vou deixar a palavra com você, seja bem-vindo e faça uso dela. Guida, obrigado, boa noite a todos aí e quero agradecer o convite, eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente conhecer um pouco mais do que é, se constitui o um movimento dos cursinhos populares, conhecer um pouco a trajetória desse movimento e entender a, a atuação desse movimento frente a essa conjuntura é, política, enfim, de crise na saúde e tudo mais, tá? Mas antes disso, Guida, eu, eu queria é, falar um pouco assim de que lugar eu falo, né? Qual é o meu lugar de fala nessa história toda? Acho que é importante a gente entre, entrecruzar essas, essas dimensões, né? Bom, é, eu sou um dos sete filhos de uma empregada doméstica e um trabalhador da construção civil, né, que chegaram aqui, em camp... migrantes do sul de Minas, chegaram aqui é, na década de 70, 80. É, é, eu sou o primeiro dos filhos que é, deixa os, o, o, as atividades tradicionais, assim, da família, as ocupações tradicionais para estudar, assim, né, é, na condição de filho de trabalhadores, obviamente, eu exerci uma série de, de, de trabalhos, é, desde servente de pedreiro, fui guardinha, enfim. É, até que eu deixei a guardinha para fazer colégio técnico, e ao sair do colégio técnico, eu encontrei no Cursinho Herbert de Souza, na Vila União, né, minha comunidade, assim, é, na verdade, sou do Jardim Santa Lúcia, vi, vi a Vila União surgir, é, e com ela, e com toda aquela ebulição do movimento é, de reivindicação de moradias ali, vi surgir ali o, o Cursinho Herbert também. Então, o Cursinho Herbert ali em 1999, estava é, com seu primeiro ano naquele prédio cedido pelos, pelos moradores, é, pela, pela associação de moradores, na época liderado por militantes históricos, inclusive do PT, né, Pedro Brito, é, é, Seu Luiz, é, hoje no Sindicato do, do, dos Metalúrgicos, enfim, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas tinha, tinha é, um grupo de, de militantes aguerridos ali e, e entenderam que seria interessante colocar é, em votação os, se a comunidade gostaria de ter um cursinho popular construído ali, no terreno do centro comunitário, né? E foi unânime, assim, é, nessa assembleia, todo mundo quis, obviamente, ter um cursinho popular ali, e o cursinho Herbert inicia esse processo. Eu tô chegando ali em 99 para estudar no cursinho, fico ali quatro anos, Guida, estudando pra, é, é, no pré-vestibular, quatro anos para ingressar em ciências sociais na Unicamp, né? É, mas eu acho importante é, ressaltar que assim, o cursinho popular ele foi a minha escola de formação política né? até antes eu, eu, eu, eu não tinha uma, uma uma crítica social construída e é no cursinho popular que eu vou iniciar esse processo né? então é desse lugar que eu falo assim, de alguém que é, não descobriu o cursinho popular enquanto estudava na universidade né? e foi dar esse retorno. Não, eu sou fruto do, do, do próprio movimento dos cursinhos populares. Eu, eu me, me construí dentro do, do, dos cursinhos populares. Né? Então, esse é o meu lugar de fala. ok? Bom, Guida... É... Eu acho muito importante que a gente conheça um pouco sobre é, como se caracteriza os cursinhos populares, né? porque, às vezes, alguém que... Primeiro, é um movimento fora do, do, dos circuitos mais politizados, é, é um movimento pouco conhecido. É, e mesmo onde ele é conhecido, você tem uma série de de, de genera, generalizações a respeito de do que é verdadeiramente um cursinho popular, né? Um cursinho popular, é, ele é diverso. Você tem cursinhos populares, alguns poucos que têm espaços próprios, né? No que diz respeito à sua estrutura física. Você tem cursinhos populares que funcionam em algum é, equipamento público, como escolas municipais, escolas estaduais, né? E você tem cursos populares que funcionam em espaços privados coletivos, né? Às vezes sociais, como uma ONG, como o espaço de um, de, um, de um sindicato, né? É, aliás, o Sindicato dos Servidores Municipais, eu não sei se você se lembra, tinha um cursinho muito bacana, que era o cursinho do sindicato, né, onde eu conheci muita gente, fiz muito amigo, né, que inclusive estão hoje ainda no, no movimento é, cultural, no movimento de cursinhos mesmo. tal né. Enfim, acabou, infelizmente, deixou aí um, um vácuo, deixou saudade, mas é uma, era uma excelente estratégia do sindicato dos servidores públicos municipais é, manter um cursinho popular e fez muita diferença na, na luta naquele período né conheço muitos colegas também é, que conheci da universidade que fez o cursinho do sindicato né então você tem essa essa gama de, de, de possibilidades de estrutura física no que diz respeito à sua forma de, de manter seguida, eles também vão se diferir um pouco. Né? É, tem, inclusive, alguns equívocos quanto a isso. Se né? você pegar o um movimento social mais... o um movimento dos cursinhos populares mais puristas, por assim dizer, é, são... Eles vão dizer, por exemplo, que um cursinho popular de verdade é um cursinho popular que onde o estudante tem gratuidade total, né? O estudante não não não paga nada para estudar, né? É, você vai ter cursinhos populares que se mantém único e exclusivamente da sua estrutura é, voluntariada, né? Militantes políticos se voluntariando né, é, para manter aí, é, a mão de obra do, do, do o, o, o corpo docente. Por outro lado, também você vai ter é, cursinhos populares que são projetos de extensão da universidade. Né? E você tem cursinhos populares que, que cotizam, no qual os estudantes cotizam a estrutura do cursinho. Né, de forma simbólica, popular e tal, mas eles cotizam isso. Essa estrutura é a estrutura do cursinho Abertido de Souza. Desde a sua fundação, né, é, você pega uma série de registros do cursinho, é, os fundadores dando é, entrevista para uma matéria da Caros Amigos, ou um jornalzinho da Funcamp e tal, eles vão, eles vão relatar que, olha, é, o Ebert, ele, é uma, uma, ele é uma construção de, de trabalhadores e filhos de trabalhadores, e a nossa, a nossa perspectiva é mostrar que é possível fazer um trabalho é, social, político, fisicamente bem estruturado, e que não seja uma, uma filantropia. É, e a gente seguiu essa tradição então hoje no cursinho né, as, as, contribuição, as contribuições são de 0 a 130 reais obviamente ninguém deixa de estudar por falta de, de, de condição de contribuir né? mas o que a gente gosta a maneira que a gente gosta de olhar e a forma pela qual a gente constrói a nossa autonomia enquanto cursinho popular é a de que nós próprios é, cotizamos a estrutura do cursinho. Isso é fundamental. E todas as pessoas têm algo a contribuir. Às vezes, o estudante não tem, é, não tem dinheiro para contribuir, mas ele sabe fazer alguma coisa. Ele pode ajudar na manutenção do, e organização do cursinho. Então, é uma estrutura orgânica, que ela se, se, se mantém com as contribuições diversas dos estudantes. Bom, e, então, falando em outro aspecto, né? porque a gente falou do aspecto da manutenção do cursinho, a gente falou do aspecto físico do, do cursinho, e a gente precisa falar de que campo político um cursinho popular se situa, né? Posso te dizer sem sombra de dúvida nenhuma que a imensa maioria dos cursinhos populares tá no campo progressista, no campo de esquerda, assim, até porque é, é o que mais faz sentido, né? Um cursinho popular, eles são espaços que ele ele atua dentro de um contexto que é um contexto paradoxal, é verdade. Né? Você, ao mesmo tempo, está criticando a estrutura da educação que está aposta aí, né? mas, de uma certa forma, você está participando do jogo. Né? Você critica o vestibular, mas você, de uma certa maneira, você é, alimenta também esse processo. Guida, né? tem uma discussão... É, que já foi muito tema do, de, dos cursinhos populares há, há cerca de 10 anos atrás, é... do embate que muitos acreditam que seja só semântico o embate, né? Outros acreditam que é uma questão de essência mesmo, mas o embate entre é, cursinho alternativo e cursinho popular. Né? É onde um cursinho alternativo ele seria uma mera é, opção de mercado. Quer dizer, as pessoas não tinham canais de mercado para resolver essa sua demanda de se preparar para o exame do vestibular e ia procurar um lugar que oferecia isso a baixo custo. Ponto. Né? Isso seria, na visão de alguns, um cursinho alternativo. E aí o cursinho popular, ele seria mais do que isso, ele seria, ele traria no seu bojo uma, um, um, uma perspectiva mais é, libertária, mais politizadora e tal. É inútil dizer que não existem tipos puros, né? É, você... É, e aí ficava sempre esse debate, né? Ah, o que nós somos olha, pera, eu acho que nesse momento a gente está agindo como um cursinho alternativo, a gente tem que ser um cursinho popular, tal. era uma discussão sem, sem fim e ela existe até hoje, sob outros outra, outra carinha mas é a mesma discussão ainda né? o quão é, o quão por assim dizer revolucionário pode ser um cursinho popular ou o quão ele referenda a ordem estabelecida, né? É, é esse debate. Bom, os cursinhos eles estão em sua maioria todos à esquerda, assim, né? Tem consciência de que é, mais do que dar ferramentas para que o estudante consiga transpor essa barreira que é o vestibular, né? É, ele também é um, um, um espaço onde ele vai formar esse estudante, né? onde ele vai é, é, fomentar uma cidadania ativa, né? onde ele vai é, fomentar um olhar crítico sobre a sociedade em cada indivíduo, que passa pelo espaço, ingressando na universidade ou não, porque a gente sabe que é um processo meritocrático, né Guida? A gente sabe que é um número de, de vagas que são é, muito aquém do que é, nós precisamos. Né? E muitos, nesse processo, inclusive, descobrem que ele não queria exatamente ingressar na universidade, era outra coisa, mas ele precisou estar ali, fazer o cursinho para entender que, inclusive, a universidade não é a praia dele. Né? Mesmo esse estudante, ao passar por um cursinho popular, ele... Tem uma possibilidade muito grande de ter a sua, o seu olhar sobre a sociedade de forma transformada. Né? Então, os cursos populares estão nesse campo. Agora, se a gente for olhar assim, é, como que eles se constituem, assim, em termos de, como que eles se, se interrelacionam, é, você vai ter que uma parte considerável deles são cursinhos autônomos e independentes, né? Sem um vínculo com alguma outra estrutura maior, né? É, sem um vínculo com é, igreja, um partido político, uma outra, uma outra organização ainda que supra partidária, enfim, né? mas você tem muitas, hoje você tem muitas redes de cursinhos populares, né? Você vai ter, por exemplo, a Uniafro, que ela é uma rede de cursinhos populares, mas que ela se coloca muito fortemente no campo da, da, da intervenção política social, para além da sala de aula, acho que é a rede hoje que melhor faz isso, né? Você tem... Que, que aliás, a, a, a Uniafro ela é uma dissidência da Educafro, né? que é uma das primeiras redes. Né? Você tem hoje a rede Emancipa, que é uma outra rede. Você tem rede hoje, que são redes que é, da extensão de uma universidade específica, como, por exemplo, a Unesp. Né? Aonde tiver um campo da Unesp você vai encontrar um cursinho popular, porque a Unesp promove isso como, como, como política de extensão. Né? Então, você tem vários cursinhos da Unesp, Unesp espalhados por, por todo o estado de São Paulo. Né? Então, é, é mais ou menos essa a cara do movimento. Ocasionalmente, esses, esses cursinhos das redes e os cursinhos independentes, eles podem se juntar em frentes. Né? Nós tivemos ali em... Nós tivemos em... em 2011, por exemplo, um movimento muito bacana, que foi o Encontro dos Cursinhos Populares, né? no qual os cursinhos populares de Campinas tiveram um papel fundamental nesse encontro. Então, a gente trouxe cursinhos de, do, do, do Sul, o um cursinho Zumbi dos Palmares, do Rio Grande do Sul, tinha cursinhos de Minas, de, de, de Itajubá, tinha cursinhos de Passos, de Minas, Franca, Ribeirão Preto, da Grande São Paulo, obviamente. É, foi um encontro muito bonito, Fizemos dois encontros, um aqui e um em Viçosa. Né? E depois o movimento se dispersou. Hoje tem um movimento muito bacana acontecendo, que agrega cursinhos de várias tendências também, que é a Frente de Cursinhos Populares de São Paulo. Né? Então está acontecendo muita coisa, estão promovendo uma série de, de, de lutas, e dando corpo e estrutura, a uma série de reivindicação dos cursinhos populares, como por exemplo guida a questão da, da, da meia passagem para estudante. Esse a meia passagem ela não atinge os cursinhos populares, uhum. né? E os estudantes de cursinhos populares dependem muito disso, uhum. né? Muitos estudantes nossos no cursinho Abertido de Souza é, e eram bolsistas integrais né, Ainda assim desistiam Porque o problema dele Não era a contribuição no cursinho O problema dele era a passagem Que era muito caro né, Gastar quase 200 reais Para ter aula todos os dias no cursinho Para muitos ficam inviável. Então Isso é um problema sério né? Então o movimento Ele tem, ele tem trazido essas questões também, o poder público e tudo mais. Né? A frente de cursinhos populares ela, tem têm tido esse papel. Aqui em Campinas, a gente tem uma frente de cursinhos populares também, muito bacana, é, atuante, né? e conta com cursinhos populares aqui da, das regiões periféricas, né? é, como também... Cursinhos populares ali da região de Barão Geraldo. Então, é, é um movimento aí também que está que dando muito corpo para a luta. Bom, Guida, mas eu acho, acho importante a gente entrar nessa questão desenhado mais ou menos aí como, como são os cursos populares, como eles se relacionam, eu acho importante a gente a gente é, entrar aí nessa questão dos problemas centrais que a gente tem enfrentado, né? Bom, a questão do Enem, ela foi uma, uma luta que é, os cursinhos populares foi, foi peça-chave nesse processo, né? Porque os estudantes, de modo geral, da escola pública, os mais afetados, aliás... É, eles não são organizados, né? Você tem, você tem uma, um, um, uma, uma situação na qual os grêmios hoje são poucos as escolas que incentivam os grêmios, ou mais do que incentivam, né? Porque o, o, o, o grêmio ele tem que ser independente e autônomo mesmo, mas é, você tem muitas escolas que desencorajam mesmo, que dificultam é, a formação de, do, dos grêmios estudantis, então você não tem os estudantes é, dentro dessa, desses espaços de forma organizada, né, você vai ter as entidades representativas, né, a Uces a UNE, e você vai ter os cursinhos populares, né? então, as, a, mas o que eu pude observar, Guida, assim, pelo, pelo, pelas redes, pelo espaço virtual, o que eu mais vi, o que chegou mais em mim a partir de, de agentes diferentes né, é, foram, foram é, cartazes, panfletos, textos de cursinhos populares, né, reivindicando essa... essa a alteração do do Enem. Por que, que a gente achava que tinha que ser alterado né, mesmo? Porque, primeiro que você tem uma desigualdade aí, posta de cara, que é, muitas escolas privadas elas continuaram é, suas aulas, continuaram de alguma maneira estruturando o estudo dos seus estudantes. Dentro da escola pública, demorou-se muito mais para fazer isso. Né? É, e é compreensível, porque uma coisa é você lidar com isso dentro de um, de um, um microespaço, uma escola, né, com um público que tem um certo poder aquisitivo, tem uma estrutura em casa tem espaço físico para estudar, tem um, um, um quarto ou um espaço específico de estudo, tem conexão é, é, boa de internet, um computador individual, enfim, né? Não é o caso dos estudantes da escola pública. Né? Os, a imensa maioria deles físico, né, dentro de casa, é, estudam por celular, então é, tem coisas que o celular dá conta, mas tem coisa que é um pouco é, incômodo né, você fazer pelo celular. Né? É, eu, por exemplo, não consigo ler textos pelo celular, né? eu acho muito... Eu não, não, não me adapto a isso. Aliás, eu não consigo nem ficar lendo texto pelo, pelo Tô, computador. Eu preciso <risos> pegar o papel viu? na mão, andar com ele, sabe? Eu, eu preciso Riscar. disso. Né? É. Riscar. Então, não é, não é adequado. né? Então, a, a gente não está falando de, de, uma, de um, um processo igualitário e é, esse governo certamente ele é um dos maiores desafios de maneira geral, de maneira específica e aí o movimento dos questionos populares é, foi aí contemplado com um ministro que é uma pérola, né? Sim, no, no, no que diz respeito a o obscurantismo, ele tá assim, ele é dos piores, É difícil você hierarquizar dentro desse governo quem que é o pior ministro, mas talvez o, o, o, o Ventral e, e, sei lá, né, o ministro do meio ambiente, né, em que a pasta dos direitos humanos né, também é essa, essa loucura. Então, é, é, lidar, com, lidar com, com um governo desse ele é muito complicado. Né? Com um ministro desse na educação é muito complicado. Por quê? Ele, inclusive, ele, ele é um sujeito que não tem a menor capacidade de ser um ministro, principalmente um ministro da educação. Né? Ele só está ali porque ele é o retorno, trato né, cuspido e escarrado do, do chefe né, da milícia. É, é, então, é só por isso que ele está ali. Né? Mas, enfim, é, é racista, é homofóbico, é xenófobo, sabe? é obscurantista, é anticientífico. Né? Um ministro anticientífico na educação é o fim dos tempos, assim, né? não, não, não, não tem paralelo na história do Brasil esse tipo de coisa. Né? E, e é com isso que o movimento dos cristãos populares tem que lidar, né? é, com o um ministério que ele, ele, ele demorou tanto para decidir é, questões acerca do Enem, né, um instrumento importantíssimo para a democratização do acesso à universidade, né, é que muitos estudantes se frustraram lá atrás, né? muitos estudantes já, já ficaram frustrados, não sabiam se ia fazer mesmo o Enem ou não, desistiram disso, né? O, o maior exemplo disso é a quantidade enorme de estudantes que, apesar de ter feito a inscrição no Enem, até as vésperas do, do encerramento da inscrição, não havia ainda pagado o reto e, portanto, efetivado a, a, su, a sua inscrição no Enem. Né? Eu não lembro dos números né, mas é, se eu não tiver enganado, era em casa das centenas de, de estudantes que não havia, não havia água ainda, né, e isso, inclusive, isso seja um movimento muito bonito, né, que é aquele movimento Pretos no Enem, né, que uma iniciativa espontânea de uma, de uma estudante negra é prospectando pessoas para que pudesse adotar um estudante do Enem pagando a sua inscrição. inscrição. Mais pessoas interessadas em contribuir do que estudantes é, é, querendo fazer de fato. Né? Então, essa é uma das coisas bonitas que acontecem quando a gente também se vê nesse tipo de, de apuro, né? nesse tipo de situação. É, então, é isso, assim, o Enem, ele, ele, o adiamento dele, que ainda não tem data, diga-se de passagem, não saiu uma portaria que garantia, que, que, que, que nos desse a, as garantias finais de que foi adiado, vai ter e quando é que vai ter. Né? E aí, o problema é que outras universidades é, acabam ficando aí no, no, no compasso, esperando a decisão do Enem, porque utilizam a nota do Enem como seus critérios de avaliação também. Há né? já visto a Unicamp, aí que é, utiliza o Enem em cerca de duas ou três modalidades de ingresso de estudantes no seu, é, nas suas vagas. Então, é um problema muito sério, assim, e o que se percebe é o seguinte, esse governo ele não tem outra estratégia que não seja é, construir o seu, o seu projeto de, de país sectário, excludente, preconceituoso, obscurantista, só que em cima das reivindicações coletivas e sociais que nós tivemos nos últimos anos, né? A intenção deles de destruir o Enem é clara, né? E isso, isso é um problema muito sério. Eu lembro, Guida, quando eu prestava vestibular ainda, que era o seguinte: quando você ia, é, você queria ingressar numa universidade federal, você tinha que optar qual universidade federal você ia fazer, né? porque, acima de tudo, poucas é, universidades federais chegavam é, com provas, com seu processo seletivo, nos grandes centros. A maioria das federais, você tinha que ir até elas para prestar prova. Então, era impossível para um, um estudante pobre prestar mais de um vestibular para federais. Né? já os filhos da elite fretavam aviões. Né? Então, assim, eles tinham essa possibilidade, nós não. O que, que o Enem fez? O Enem é, é, veio e se estabeleceu como uma prova de exame legítimo, né? que junto com, com, com outras estratégias, possibilitou que a gente pudesse... É, a partir da sua nota do Enem, você consegue é, concorrer a vagas de várias universidades federais, né? que é o SISU. Né? Uhum. E são conquistas, a gente tem que, tem, tem que é, colocar as coisas no seu devido lugar, é, Enem, SISU, expansão de, de vagas é, nas universidades, isso são conquistas que vieram durante o governo petista, sobretudo no mandato do Lula ali, principalmente no segundo mandato. O segundo mandato foi muito frutífero para todos nós, assim em termos de, de, de, de é, conquistas de direitos ou o, o alargamento deles, né, e de outras formas de se relacionar com, com organizações da da sociedade civil. Eu me lembro, eu espero não estar fugindo muito do tema, Guida, é, mas eu me lembro é, no segundo mandato do Lula, quando o, o Haddad era o, o ministro da educação, é, foi lançado um, um projeto muito legal, que era o Diversidade na Universidade. O que que o que, que propunha o Diversidade na Universidade? Ele, ele era um edital no qual se inscrevia organizações que, de alguma maneira, é, promoviam o acesso de jovens é, e adultos negros ou descendentes de indígenas nos, no ensino superior. Né? Então, financiava com algum valor que eu não me lembro qual era, né, mas era aproximadamente 150 mil, 180 mil, e o quanto isso foi importante para o fortalecimento dos cursinhos populares foi uma coisa, assim espetacular, né? O próprio cursinho Herbert, por exemplo, foi um dos beneficiários desse, desse programa, isso possibilitou para a gente um salto qualitativo enorme, né? Eu lembro que foi uma ocasião que a gente melhorou o nosso material didático, a gente melhorou inclusive a nossa estrutura física, né? A gente tinha banheiros que a gente não achava que eram os ideais assim, é, e construímos dois banheiros assim maravilhosos, né? Durante esse momento aí, né? Então teve teve impactos, né? Infelizmente é, esse programa deixou de existir ainda no, no, na, na atuação do Mercadante, porque avaliou que é, outras, outras estruturas montadas, né, como o ProUni, como a expansão das universidades, é, faziam com que esse investimento ele fosse redundante. Né? é eu gostaria muito, numa oportunidade, de ouvi-lo sobre isso, porque eu gostaria de saber se ele ainda faz essa avaliação. Eu acho que ele, ele vai ponderar um pouco isso, né? porque hoje a gente sabe o quanto é importante você continuar irrigando organizações sociais que promovem, acima de tudo, a cidadania, a democracia, né? porque se você deixar a coisa aí, é, ao Léo, a gente vê onde pode se dar, né? Então, Guida, é, não sei se eu consegui responder a sua questão, mas tá. é, a questão do Enem tem esse, esse dilema, por isso que a gente acha que tinha mesmo que adiar para a gente ter outro tempo, né, se preparar, e mais do que isso, viu, Guida, é, ele também tem que se adequar, né é, se a gente não quiser queimar essa temporada ele tem que se adequar porque essa temporada ela já está comprometida Exatamente. né quem achar que não que está tudo bem que não não está olhando né de, de forma com, com clareza real não está com os pés no chão assim esse ano para a educação está completamente comprometida. Né? Concordo. Acho, sim, que é, os educadores, os equipamentos públicos de educação têm um papel fundamental nesse momento de isolamento social né, com os estudantes, com suas famílias. Tenho plena convicção disso. Mas acho que o foco não é... é o conteudismo, né, a gente tá num momento que tá, né, nós não temos as, as melhores condições para gente, a gente discutir isso, né. É... Então, Fico é feliz isso. de ouvir você falar isso. Fico muito feliz mesmo de ouvir, de ouvir você falar isso, porque só quem trabalha na educação sabe né, o que a gente está passando, o que as famílias estão passando, né, e não dá pra, para os gestores, aí, principalmente a secretaria, a secretaria de Educação, fora da realidade, fora né, de, de ter, é, de fato, essa aproximação com quem está ali no dia a dia com as crianças, com as, com as famílias, querer impor... né? Para nós, uma condição de, de normalidade que não existe, a gente perdeu essa normalidade, essa tal normalidade. Acabou. Assim, nesse momento não tem como. O momento agora é a gente tentar salvar as nossas vidas, as vidas das nossas crianças, das famílias, Exato. né? Acalmar todo mundo, que está todo mundo, enfim. É que eu sou de educação infantil, você, né? É de, um outro, é de uma outra faixa etária aí. Mas que a gente enfrenta é, mas... também né? esses mesmos problemas. Convivo, o Guida, mas com, convivo com a minha companheira aqui, que é, é da, da educação municipal, então. É, Você sabe muito bem. Estou a par de todos os dilemas tal. E vejo como é fundamental é, os educadores, a escola, para esse momento para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. Isso, sem sombra de dúvida. Silas, tem um monte de, Acho que tem um monte de pergunta aqui, que eu fiquei tão atenta a você falando que acabei não acompanhando muito. Mas vamos ver se a, a Fabi coloca aí. Ah, tá. Tem a pergunta da Jaqueline. Oi, Jaqueline. A Jaque fala o seguinte. Tive oportunidade de conhecer o cursinho. Tenho irmã e sobrinhos no bairro. Legal. Ah, o Adriano Bueno fala o seguinte. Fui aluno no primeiro ano. Eu e a Lajara, na Jara Correia. Ai, Adriana, <risos> valeu. Que bacana. Quem mais? O Clodoaldo fala, fala o seguinte, a pergunta do Clodoaldo é um pouquinho maior, ou, ou é pergunta ou é só comentário. Esses cursinhos são importantes, porque existem professores preparados que deixam seus alunos muito mais bem preparados para um vestibular do que só tivessem aulas nas escolas tradicionais. Eu mesma já fiz e aprendi muito mais coisa do que até na faculdade. Os cursinhos são muito, te... Os cursinhos são muito técnicos, no sentido de ensinar o que realmente importa e, me... é, e melhora em muito, muito nível do conhecimento dos alunos. Eu, eu, eu não sei se é o... Eu acho que não é a questão aí, mas assim, é... tem muita gente que confunde né, é, o papel de um cursinho popular, né? Acha que é algo de caridade, acha... E, e aí é, você acaba tirando né, assim, esse olhar, essa impressão que as pessoas fazem, tira tanto a função social dos cursinhos, né, tira a organização... Por exemplo, você falou aí de coisas é, assim, extremamente importantes, que... Que todo mundo tem que ter esse comprometimento com, com esse espaço, né? Você vê, são espaços que acolhem os filhos da classe trabalhadora que não têm condições, né, de acessar um cursinho aí pago, né? Os cursinhos pagos a gente sabe muito bem que é muito caro, né? Pra, pra, para que os nossos filhos possam é, acessar uma vaga, né? Numa universidade pública, a gente sabe que competir com os filhos da classe média e da classe alta é quase impossível. Se a gente não tiver essa forma de organização, né, enquanto trabalhadores, realmente não é uma questão assim de caridade. Para além disso tudo, né, assim, é muito vai muito mais além do que isso, né? É uma questão de organização mesmo, é uma questão de busca do nosso espaço, porque a escola pública é um espaço é o um espaço dos filhos da classe trabalhadora, Mas a gente sabe como, é que, que, é o, como que o Estado se, se organiza, né? inclusive para excluir e tirar os nossos filhos de lá. né? Então, acho que seria importante. Vamos ver se tem uma, só mais uma pergunta aí. aí eu Tudo bem. Você? Ok. Vamos ver se, se a gente tem mais uma pergunta aí. Por isso que as elites querem destruir o Enem para continuarem roubando as vagas nas universidades federais para seus filhos. Olha a desvantagem, gente, fretarem... Ah, tá, tá comentando a sua fala. Fretarem um avião para o filho do rico fazer vestibular. Isso é roubo. As elites sempre roubando o futuro dos, dos mais pobres. A Wanda Conte fala o seguinte, claríssima explanação e muito ampla visão. Parabéns. Obrigada, Wanda. Vamos lá, acho que acabou, né? Tem mais, Fabi? Não, né? Pode passar? Acho que pode, Silas. Bom, vamos lá. É, primeiro que assim... Ó, o Adriano é... fez uma pergunta aí, ó. Vamos, vamos responder a do Adriano, aí você, já, aí você já responde tudo. Silas, na sua visão, como a entrada de estudantes pobres e negros mudou as universidades públicas? Ah, ótima pergunta. Vamos lá, pronto. Ok, bom, primeiro eu queria saudar aí é, o Adriano, dizer que ele é um um, um dos exemplos assim de, de ex-alunos do cursinho Herbert, um dos primeiros alunos do cursinho Herbert a, a ingressar na universidade pública e mostrar para nós ali na Vila União que era é possível, né? É, e depois que Alajara uma uma militante aí também que é, eu vou contar uma coisa aqui a lajara na verdade ela era secretária ela era secretária do, do, do cursinho e ela ela ela saiu do cursinho para ela foi ela foi coordenadora assessora do Tchãozinho. né então nesse processo quando ela deixa de ser secretária do cursinho eu entro no lugar dela, né? Porque no cursinho Ebert, a gente tem uma tradição ali. É, a, a, a garotada que secretaria o um cursinho, ele é necessariamente um aluno do próprio cursinho, né? E com isso ele ganha uma bolsa para se manter melhor e tal. Então, é, tem essa perspectiva, assim. E eu fui é, convidado para ingressar como secretário do cursinho, e quem estava saindo era a Lajara, né? Mas a nossa militância, inclusive, é no campo da esquerda, a, a nossa geração ali no cursinho, a gente deve muito a Lajara. Bom, é, e é legal ver as pessoas falando que conhece o cursinho, que tem é, familiares no bairro, né? O cursinho, Mas, ele é Antes Oi. de você continuar, o Herbert, assim, para mim, eu, Guida, né? Se falar de cursinho de curso popular, eu, eu falo do Herbert. Você lembrou do cursinho que tinha no STMC, mas assim, para mim, no meu imaginário, se falar de cursinho popular, eu só sei falar de vocês. Só para registrar. É, é que o Herbert, eu acho que assim, a gente cresceu junto com muitos movimentos sociais de Campina, né? a gente sempre foi muito próximo deles, então, por exemplo, é, todo, 13 de, todo todo 1º de maio, é, o movimento sindicalista via o, a galera do Cursinho Herbert ali, marcando presença, né? todo o grito dos excluídos, o Cursinho Herbert de Souza também estava ali, e eram inúmeras as parcerias que a gente fazia com o sindicato, com o MST, com assentamentos e tal. Então, o movimento negro assim sempre, ele sempre é, é, orientou bastante a gente na perspectiva política, né? É, as salas de aulas no, no curso Weber de Souza, por exemplo, ele tem todos os nomes é, de, de ícones da luta negra, né? Com exceção da sala Florestan Fernandes, mas que, cuja temática dele era a questão negra. Então, enfim, né? Então, a gente, é, diferente de alguns cursinhos, inclusive que se colocam como um cursinho com a perspectiva racial, a gente nunca se colocou como numa perspectiva racial, mas sempre tivemos todos os elementos ali da luta negra presente. Então, essa é, uma, essa é uma coisa interessante. E acho que o cursinho, e pela longa data do cursinho, né, a gente está no 22º ano de existência, é, é o que faz ele ser bastante conhecido também. Né? Tem muita... muito É, é uma rede vai se cruzando sempre. Né? É, só para dar um exemplo assim, é, você provavelmente conhece o Josias Favacho, né? E, e a companheira Sim. dele, assim. Sim. Ele é, é ele é uma das pessoas que atuou com a gente na construção de uma gráfica offset popular para hum. produzir material didático, que foi um, um sucesso enorme, assim. Paramos por questões internas, assim, mas que foi uma coisa muito legal, né? É, então, a gente sempre está se relacionando com... Os, os, os, os agentes políticos assim de Campinas, e, e por isso que. Mas a gente não é o primeiro cursinho de Campinas, viu, Guida? Não, não é sei, mas eu sei. É, que é o, cursinho, o cursinho. O, o cursinho. O DCE da Unicamp teve um cursinho uhum. anterior ao Ebert, né? Que depois vai se desvirtuar e sair da proposta, virou a cooperativa do saber. É, mas aqueles militantes ali do cursinho... Isso é importante para a gente, inclusive, retomar esse fio aqui em Campinas, né? Mas os militantes ligados ao, ao antigo cursinho um DCE fundaram é, uma rede de cursinhos populares que era o Movimento Sem Universidade, o MSU. Esse movimento ele vai ele vai se juntar com o Ebert é, e juntos a gente vai construir a primeira proposta de material didático popular que a gente tem história por aqui pelo menos na região sudeste né a gente produziu conteúdo e é, a galera do, do MSU fazia um link com o movimento em São Bernardo de uma gráfica chamada Fundo de Greve, que, segundo me contam, é, é o Lula e, e amigos que fundaram na, na, nas greves históricas, é, eles, uma gráfica enorme, super estruturada. Então, a gente produzia o conteúdo, é, o MSU diagramava, e o, o MSU levava para ser produzido lá na Fundo de Greve, e a gente saía espalhando o material didático pelo Estado. Tal. Então, eles foram uma das primeiras é, alternativas de cursinhos aqui. Mas teve uma outra, que é de onde sai a maior parte dos fundadores do Herbert, que é o cursinho Paulo Freire, que Sim. funcionava lá no Jardim Liza, se eu não me engano. tá? Acho que é. E o seu fundador, que também tinha uma biblioteca é, pública popular, era o Genésio. Né, uhum. o Genésio até poucos tempos atrás fazia, fazia é, grandes seminários sobre o Paulo Freire lá na Unicamp, tal, enfim. É, então são, são esses aí nossos, nossos antecessores, tá bom? É, bom, como que eu vejo é, a inclusão dos estudantes negros né, na universidade pública e de, de que modo eu acho que isso, isso melhora a universidade né? primeiro né, eu quero dizer que assim para um indivíduo negro que ingressa na universidade e vê outros estudantes negros né, eu acho que isso faz uma diferença muito grande né? a maior parte do, do, dos meus amigos na universidade e de referências negras para mim, eram funcionários da Unicamp, né? Era a, a, a Magali da, da, das PLPs, que trabalhava na, na livraria do Ifich, né? o Zé Preto e o Jassa, que trabalhavam no sindicato e no Instituto de Artes, tal. eram pessoas com quem muitas vezes eu me relacionava na hora do intervalo, no café, eu ia para lá, tal. Tal era a carência de, de pessoas que, que é, pudessem dialogar comigo dentro da minha perspectiva, da minha visão de mundo. Né? Então, eu acho que para a universidade ser mais acolhedora para indivíduos como nós, é preciso que tenha mais gente como nós. Né? Isso é, é um ponto. Depois, Guida, a gente há muito tempo percebeu o seguinte: o vestibular ele não é um, um bom medidor de, de capacidades, de aptidões, tem uma série de estruturas por detrás do vestibular até chegar ali que reproduz desigualdade, né? Que é a tal da meritocracia, né? Que a gente que a gente diz, né? que, no fundo, de mérito, ela não tem nada, nada. na verdade. Né? Porque as pessoas não partem do mesmo patamar para é, é, alcançar, para transpor o vestibular. Então, né, quem tem mais mérito? Né? Alguém sai da, né, do, do, da, da, da classe trabalhadora, com todas as condições que isso implica, ou um filho da, da classe média que também vem com, com as suas condições, né? Entende? Não vai ser a mesma coisa, né? Então, é, o vestibular, há muito tempo, ele já se prova é, como um instrumento ineficaz para a gente entender pra, é, quais é a melhor maneira de levar para a universidade pessoas que vão produzir conhecimento e mais conhecimento diferente do que o conhecimento que está postular, porque quando você tem um grupo homogêneo dentro de um de um espaço de produção de conhecimento, você tem um conhecimento também homogêneo, sabe, unilateral. É, na medida em que você tem indivíduos negros que ingressam na universidade, indivíduos é, ainda que brancos, mas periféricos, de uma outra realidade, que vem na classe trabalhadora e tal, você tem outras visões de mundo entrando ali, você tem outras maneiras de olhar os problemas postos pela sociedade. Aliás, você tem outro olhar para a sociedade, né? Porque não é possível é, me convencerem de que um curso, por exemplo, né? antes de, de todas as políticas públicas de, de inclusão, de que um curso que ele, é como, vamos pegar aí um dos ícones, aí, né? a, a medicina, que a maior porcentagem das pessoas se formam com um investimento público e vai para a área estética, não é possível me convencerem de que aquilo foi um processo de, de qualidade. Sim. Porque, afinal de contas, qualidade para quem? Sabe? Eu não uso flu disso, sabe? Cirurgia, laser, enfim. A, a grande é, é, massa né, da a, a classe trabalhadora não usufrui disso. Então, esses dias mesmo, Guida, é, a o Cutuca, felizmente, acaba de instituir cotas, né, para tanto sociais quanto raciais, e em torno de 70% da, das vagas, né. É óbvio que como um espaço também bastante almejado pela, pelos filhos da elite, a classe média surtou, né, então você tem, eu tive, eu tive embates dentro da, da, da escola, eu sou professor da rede estadual, é, para defender aqueles mesmos argumentos que a gente já teve que derrubar lá atrás, que assim, olha, não vai cair a qualidade do ensino, e já é provado, né? O que mostra a incompetência do vestibular, inclusive, né? Né, não cai a qualidade, pelo contrário, assim, né, em termos de nota, se a gente for pegar a, a, o rendimento né, é, acadêmico como um critério de avaliação, é óbvio que ele não é tudo, mas ele é um apontamento, a gente não deixa a desejar em absolutamente nada para os estudantes tradicionais da universidade. Né? mudou muito a produção acadêmica a partir desses novos indivíduos, né? esses novos sujeitos, muitos dos quais eram objetos de estudo, agora está produzindo pesquisa, inclusive para desmistificar um monte de coisa. Vou falar uma coisa, por exemplo, da nossa área de... da nossa... nosso campo das humanidades, né? É, antes, você só estudava dentro do tema racial a questão negra como se o branco não não, não não tivesse raça assim né como se branco não fosse raça raça só racializam pessoas negras negra. né indígenas tal branco não agora você tem estudos da branquitude né você tem uma série então é diferente você vai transformando essa essa dinâmica então eu acho para responder aí a a questão do Adriano, que em vários aspectos, assim a universidade ganhou muito com essas políticas públicas de, de, de inclusão no ensino superior. Né? Mais do que os indivíduos, a própria universidade e a sociedade ganharam muito com essa maior democratização do ensino superior. Bom, Silas, eu acho que a gente vai ter que caminhando aí, eu acho que tem, eu só queria, eu estou vendo uma pergunta aqui, eu só queria ver a pergunta da detalhinha. tem como colocar, pessoal? Deixa eu ver se, ah, tem, ó só essa aí, gente, a gente caminha para o final aí, tá bom? É, porque ela, ela fala um pouco sobre fora, né? Oi Silas, em outros países como a Argentina, por exemplo, o ingresso nas universidades não é feito através de vestibulares. Você acha que esse tipo de procedimento seria viável no Brasil? Bom, acho que essa pergunta dela seria um tema para uma, uma entrevista, né? É, eu, eu penso que sim. É, eu, mas mas, que posso, dizer, mas pode posso dizer, assim, muito de forma rasteira, Assim, a gente precisa, obviamente, é, se lembrar que a Argentina ela tem uma outra proporção, né o Brasil, como tudo que tem nele em termos de, de serviço público, são estruturas muito gigantes, né? mas é, e, portanto, eu não poderia aqui analisar com dados mais palpáveis né? para argumentar. Mas é, em termos de convicção, né, eu acredito que é possível universalizar o ensino superior. Então, acho que é viável. E isso já foi pauta nossa, inclusive, do movimento de, de cursinhos populares. Né? Tem uma foto clássica da galera do, do cursinho Hebert, num grito dos excluídos, que a faixa é justamente esse lema, pelo fim dos vestibulares, né? Porque a gente sempre acreditou nisso, né? Então, essas são algumas questões. É, Guida, eu gostaria de colocar um tema aqui que eu deveria ter abordado, e vou tentar fazer isso muito rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo já está já se acabando, que é o quão eu acho que os cursinhos populares devem se atentar e olhar com pouco mais de clareza para a questão tecnológica, né, porque eu acho que nós estamos num, é, numa posição privilegiada, né, porque a gente não lida de forma tão pesada com a institucionalidade, como, por exemplo, os educadores dentro do, do, dos serviços públicos, né, Sim. dos privados, então, né, nem, nem se fala. É, então, a gente tem uma série de autonomias para pensar, questionar determinados procedimentos, né? fazer experiências novas e tal. E a gente precisa olhar com, com, com calma essa, esse momento que a gente tem a tecnologia mediando as nossas relações. Né? O Curso Webbert, ele né, cancelou a sua aula presencial... É, para esse ano de, de 2020, a gente não acredita que vá ter condições para aulas presencial para cursinho ainda em 2020, tem muita gente que acredita que vai ficar tudo bem daqui a pouco, a gente não faz essa aposta, mas caso o cenário seja completamente diferente, obviamente a gente, a gente é, teria turmas, mas não é o caso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, é, nesse momento, a gente precisa distinguir o, né, a, o debate sobre o EAD, que, de fato, ele não supre as questões que a gente trabalha, sobretudo num cursinho popular, né, a mediação do conhecimento pelo professor e essa, essa relação próxima, presencial, o toque sabe é, o cuidar da horta ali no cursinho os lanches coletivos que a galera faz na sala de convivência e tudo mais a, a paquera o olhar tudo isso compõe a aula tudo isso compõe o processo de ensino-aprendizagem né? o EAD ele não é ele não pode nos dar isso né um educador ele não consegue Ali olhando as expressões faciais, né, no EAD ele não consegue olhar a expressão facial e entender e, e corrigir o rumo o rumo da exposição, né, conseguir é, moldar a sua a, a sua interação ali. O EAD não permite isso e é fato, né. Então a gente tem que refutar o EAD. Porém, isso não quer dizer que a tecnologia ela não, ela não se mostre um instrumento para a nossa luta. E os cursinhos populares estão percebendo agora, nesse momento. Né? Uhum. A gente não fazia reuniões, uma série de encontros e tal, porque ficava difícil se encontrar presencialmente. Hoje, a gente já está vendo que existem várias ferramentas que a gente pode fazer, encontros virtuais... Mesmo o nosso parceiro Cursinho Zumbidos Palmares estando lá no Rio Grande do Sul, né? Mesmo outro cursinho estando lá em Franca, Ribeirão Preto, a gente consegue colocar vários militantes conversando e, e articulando. A gente tem a possibilidade hoje de criar aplicativos voltados a cursinhos populares de modo que a gente possa trocar conteúdos. Só o cursinho Ebert, ele produziu nesse, nesse momento de, de afastamento social, é, a gente produziu aproximadamente 80 videoaulas, né, que está disponível no, no Balbáxia, no, na, na rede é, livre, que a Casa de Cultura Tainã mantém. Né? Então... Isso são instrumentos que a, e a gente está percebendo que tem vários cursinhos que estão produzindo podcasts, estão produzindo vídeo aula, estão produzindo uma série de, de, de, de material que ele pode ser trocado, né? que a gente pode construir plataformas colaborativas. Agora, é preciso se atentar a uma coisa: que o Estado não se atenta e nem tem interesse. Né? No, nosso, no nosso processo de resistência, a gente tem que refutar as ferramentas tecnológicas que nos coloquem em outra armadilha, né? Que nos joguem aí no colo da, da, das grandes empresas transnacionais que transformam o nosso acesso e os nossos dados em valor. Né? Então as pessoas acham que ah, vou usar uma plataforma porque é gratuita, que mal tem, é de graça mesmo, tal, mas é o seu acesso que gera dados para essas empresas criar valor. Né? Então é, você pega aí o, a rede estadual, mesmo a municipal, entregando vários de seus processos para uma Google da vida, né? você tem que, com três meses, quatro meses de fluxo de conteúdo, eles conseguem criar ferramentas e serviços que nem nós temos condição de fazer isso, e vão vender para nós, e a gente vai achar um negócio tão bom, que aí você vira uma, vira uma bola de neve, só que a gente não pode se esquecer, Guida, que é, na última eleição presidencial por conta de não lidar e não regulamentar bem essa questão tecnológica, as mídias, as redes sociais, o Facebook e o WhatsApp teve maior autoridade, autoridade política do que o, o Tribunal Eleitoral do Brasil. Né? A, a, a eleição foi fraudada via as redes sociais e nós não tivemos nenhum instrumento para se opor a isso. Né? Então, o um movimento social que... Tem uma liberdade maior e pensa com mais radicalidade a resistência, tem que principalmente se opor a isso. É, criar alternativas tecnológicas que sejam de código aberto. Você tem uma série de ativistas, você tem um, um movimento de software livre pujante aí, que o que eles precisam para desenvolver é, ferramentas. É ter contextos. Como é que essas grandes empresas criam e aperfeiçoam tão bem a, o, o, o, as suas ferramentas digitais? Porque a gente vai usando, usando, usando, dando feedback para eles do que é preciso melhorar, e eles melhoram, e depois a gente acha o produto mais maravilhoso do mundo. Né? Se nós dermos essa, essa oportunidade para o movimento de software livre, eles vão criar plataformas e ferramentas digitais excelentes para nós, e já tem muitas construídas, que só precisa ser adaptadas, assim, a gente mesmo está trabalhando com essas perspectivas, assim, a gente está construindo uma plataforma digital para ser compartilhada com cursos populares, a gente está aí na no, perseguindo é, um, um, um aplicativo voltado a cursos populares, mas sempre numa perspectiva livre, de código aberto, de modo que nós somos donos dos conteúdos e da gestão dos conteúdos, né? para a gente não cair de novo nessas questões aí. É isso. Silas, eu acho que eu vou ter passando. que fazer umas 10 rodas de conversa com você, porque você falou de tanta coisa aqui hoje. Você já me abriu aqui um monte de tema aqui que eu vou ter que ir atrás de gente para <risos> debater. Tudo isso que você me falou aqui. Faça isso, faça isso. <risos> Bom, é, acho que a gente vai ter que finalizando aqui, por conta do, do horário que já está estourado, a gente já avançou aí mais de uma hora de, de, de bate-papo, de roda de conversa, não que não tenha sido bom, foi muito bom, foi ótimo, e é, eu quero agradecer as pessoas que participaram aqui com a gente, tá? tem bastante interações aqui na nossa página do CCV, se você quiser, Silas, uma hora olhar depois, se você quiser responder, fique à vontade, tá bom? Falei. Quero agradecer aqui a Sônia Fardim, agradecer a Cláudia, a Lina, a Albertina, o Silvio, a Adriana Neves, a Valéria, Freitas, Rogério Bernardes, Anice, a, a Lígia Prando, muita gente da educação, viu? É, a Adriana, Leucádio, a Raquel Bueno, a Iuda, a Farinácia, a Lajara, a Marta, o Paulo, o Paulo Oliveira, a Jaqueline Teixeira, o Clodoaldo, enfim, várias pessoas que eu não estou conseguindo falar aqui, todo mundo, porque bastante gente entrou, fez comentários, a Sônia Fardim comentou também, o Adriano, enfim. É, quero agradecer a todas e todos que, que nos acompanharam até agora, que fizeram perguntas, eu estou olhando para o computador e estou falando. Sim. Enfim, a Jaqueline falou aqui, maravilhoso, parabéns Silas, obrigada, Jaque. É, enfim Se você quiser fazer uma palavrinha final aí Suas considerações finais Eu só vou depois terminar Dizendo a, o bate-papo de quarta-feira Mas se você quiser, fique à vontade, Silas Bom, Guida Na verdade, essas últimas palavras que eu disse Eu considero elas as minhas últimas palavras Porque eu acho que é isso A gente tem que, tem que se atentar a essa questão tecnológica E acho que tem uma oportunidade aí, né? Eu acho que por um lado, é, eu me arrisco dizer que o movimento dos cursos populares nesse momento de, de isolamento social, é, apesar da gente ter cortado um elemento que é fundamental, que é a presença na relação de ensino-aprendizagem para nós, é, mas a gente também é, tem aí uma oportunidade porque está aí associado, essa crise é, da, da, é, gerada pela pandemia, ela é indissociável da crise política que a gente está vivendo, né? Sim. Porque, enfim, é, esse governo que aposta no caos viu na pandemia uma oportunidade de desestruturar mais ainda a sociedade, né? E eu vejo que os cursinhos populares, ele é, ganha uma oportunidade... De, dele viver com maior intensidade uma das suas facetas, que é a faceta de protagonismo político, né, então nesse momento a gente fica mais forte ainda, os cursinhos populares vão voltar quando puder, né, com certeza de forma mais, é, mais intensa e muito mais articulada. Bom, Silas, eu quero agradecer imensamente aqui a sua participação, agradecer eh, por você ter tido essa disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, conversar sobre um tema tão importante, né? Você falou aqui sobre várias coisas, eu acho que uma roda só é insuficiente para a gente conhecer o trabalho de vocês. A gente sempre né, ouve falar, conhece e tal, mas a forma como você colocou aqui, assim, tem muita coisa a ser dita, né? Desde a própria organização de vocês lá nos cursinhos, de quem vocês atingem, o papel social que vocês cumprem, né, é, e agora os novos desafios diante desse momento tão difícil que a gente está vivendo, a gente, como você mesmo disse, os cursinhos populares, o movimento social, todas as entidades, as, as, as organizações que têm feito luta, já já está um tempo já é, sofrendo aí vários retrocessos, vários ataques, mas que agora com a pandemia foi agravado, né? E como você falou, né, esse governo que está aí, esse governo que enfim que vê na educação o, o ramo, o setor de maior inimigo, né, como, ele, né, como ele vê, ou seja, nega tudo que é conhecimento tenta é, atacar todas as políticas públicas né, é, extremamente importantes para os nossos filhos, para, para nós, para a classe trabalhadora, fazer esse enfrentamento não é fácil. Então, eu quero muito, muito, muito agradecer, tá? Agradecer a tua atuação mesmo, não só agradecer você estar aqui, mas agradecer o papel que você cumpre para a gente, né? papel de liderança nesse segmento, papel de organizar esse segmento, e eu sei que você não está sozinho, que tem muita gente com você. E a gente espera que o curso Herbert de Souza tenha vida longa, né? E que, tenham, e que vocês, os nossos combatentes que estão lá, possam ter muito ânimo para continuar essa luta, tá bom? Então eu vou finalizar, falar meus recadinhos finais aqui. Lembrar o pessoal que quarta-feira que vem tem uma entrevista que é a, a do meu coração. <risos> que é sobre a luta né, da carreira, a luta pela carreira das monitoras e agentes de educação infantil. É, nós teremos a Andréa Centurião, que vai estar aqui, e o doutor Alexandre Mandel. Essa é, uma luta, essa é uma luta que pauta minha vida há 20 anos, que eu estou nessa luta. Né? E eu quero é, finalizar minha carreira tendo realizado esse concretizado parte desse movimento, né? Enfim, então eu espero vocês no Guia de Entrevista, quarta-feira, 20 horas, tá bom, pessoal? Quero agradecer aqui quem eh, participou da construção dessa live aqui também, agradecer a Fabia, agradecer o Adriano, agradecer o Daniel, a, a Rafa, agradecer a Paula Viana, que faz a arte para nós, agradecer o Júnior, que, que organiza o blog, todas e todos que estão aí compartilhando, participando, fazendo comentários, enfim, e agradecer o Silas, tá bom? Eu que então, agradeço, Guida. Valeu, eu espero que você possa voltar aqui, tá? Antes de finalizar o ano, quem sabe a gente faz uma outra roda aí, você Só falando convidar. De, de, de novas informações, de novas perspectivas, enfim, tá bom? Obrigada, gente, obrigada, Silas, e boa noite. Fora Bolsonaro, tchau. fora Mourão, é. fora seu governo e suas políticas. Tchau, gente. Tchau, tchau.